Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoas passam, que decepções não matam, que hoje é o reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas que os verdadeiros amigos permanecem, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros, aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver.